Bom dia pessoal! Vocês querem saber como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente? Não se preocupa! O que vocês precisam é o de um treinamento online que te ensine passo a passo a como emagrecer. E abaixo deste vídeo tem o blog emagrecer17.blogspot.com.br onde tem treinamento que te ensine passo a passo a como emagrecer de forma fácil, simples e correta.